Oi, águas cinzas e a interação com sabões, detergentes e shampoos. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Olha só, a gente já sabe a origem das águas cinzas dentro de uma casa. Elas vêm de pias, de tanque, de máquina de, de lavar, de chuveiro. E esses lugares todos a gente usa sabões, detergentes, shampoos, condicionadores. Como é que eles atuam? E como é que a gente vai é, limpar essa água? A gente precisa saber disso, porque uma da, das origens do cheiro da, das águas cinzas é justamente os componentes de shampoos e detergentes e tudo mais. Mas vamos entender algumas coisas antes. Como é que está acontecendo? A água sai da cozinha, vem por aqui, bate nesse tijolinho, esparrama por todo o sistema e a compostagem vai acontecendo. De início nos primeiros 15 dias, essa água cheirou um pouco. E eu tenho deixado esse balde para recolher essa água. Vê que é uma água escura. No entanto, há ah, quase nenhum cheiro. E é um sistema aeróbio. Só lá embaixo, onde está a brita, que talvez ele esteja ficando um pouco mais anaeróbio. Mas também não tenho certeza disso, porque a água agora, o sistema parece já ter estabilizado e a água já não cheira mais. Vou contar o que eu andei aprendendo sobre compostos é, de cadeia mais longa, de, de carbono, terminando por enxofre ou sódio, que são os tensoativos que estão presentes em sabões, shampoos, né? É, e, e aí qual a relação disso com o oxigênio ou na falta de oxigênio e por que é que dá o cheiro ou deixa de dar o cheiro. Mas essa é uma história que eu conto daqui a pouco. A água tem uma característica de, de ser polar. O que, que significa isso? A água ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, H2O. Esse H2O tem uma característica de que os hidrogênios eles ficam mais próximos entre si e do outro lado o oxigênio. Isso faz com que se os hidrogênios estão mais de um lado da molécula e o oxigênio mais do outro lado, isso acaba dando uma polaridade a essa molécula. Então de um lado ela fica mais positiva, de outro lado ela fica mais negativa. Na interação de várias moléculas disso, né? então fica ali um angu de caroço interagindo o tempo todo, né? como se fosse um ímã. Né? A gente junta as duas partes é, positivas, ele, ele quer sair. Né? Uma positiva com a negativa, ela se une. Então as moléculas ficam ali no líquido, né? se, se remexendo, digamos assim, o tempo todo. Na, na interface entre a água e a atmosfera, não tem como a, a molécula ficar fazendo isso, então ela acaba formando né, uma interação eletrostática entre as moléculas, que em cima, na superfície, ela vai formar uma película, ela vai formar um, uma tensão superficial da água. Essa tensão superficial é que dá apoio, por exemplo, a insetos que estão caminhando ali em cima dessa água. A gente colocar um pouquinho de água acima do limite do copo, a gente vai ver que aquela películazinha se forma ali. E qual é a importância dessa história? Porque a água, na hora que a gente colocar um sabão, ela vai interagir de uma maneira diferente do que ela estava até então. Os sabões, detergentes e, e shampoos, eles são chamados de tensoativos, é, surfactantes, porque eles vão agir nessa propriedade que a água tem e vão quebrar essa tensão superficial. Vamos dar uma olhada num experimentozinho que eu acabei de fazer para mostrar essa tensão superficial e a ação do sabão, e depois a gente volta para explicar um pouco mais. Coloquei um pouquinho d'água nesse potinho e vou preencher com mais água para a gente ver, olha lá, a tensão superficial da água. Tá vendo que nessa pontinha aqui a água está acima do potinho. Essa tensão superficial permite que insetos, por exemplo, caminhem sobre a água. Então, trabalhando com muito cuidado, a gente pode conseguir colocar uma colherinha aqui, ó, flutuando nessa água. Vamos ver? Olha ali a colherinha flutuando. E aí, quando a gente utiliza um detergente, o que a gente vai fazer é quebrar a tensão superficial dessa água. Vamos ver o que, que acontece? Opa, Muito legal, hein? Muito legal. Uma gotinha de detergente foi o suficiente para quebrar essa tensão superficial da água e a colherinha afundou. Isso vai acontecer nos corpos d'água. Na hora que a gente joga os sabões sem o devido cuidado, sem o devido tratamento. Vai auxiliar na quebra dessa tensão superficial, e isso vai interferir em toda uma cadeia é, de, de, de animais e de vegetais que necessitam, ou que tem a, a base dessa, dessa cadeia, em cima de uma dessas propriedades da água, que é essa tensão superficial. Fala a verdade, é muito legal, né? Não é muito legal? É muito legal. Então aí como é que, que o sabão, ou detergente, ou shampoo, vai atuar junto com as sujeiras? As moléculas de, de sabão, e aí você lê lá, em sabão, shampoo, tem os lauril, lauril, não sei o quê, não sei o que. Normalmente, essa molécula, é, ela tem uma parte que é apolar, formada por uma cadeia longa de carbonos, e uma parte polar, normalmente um sulfato, é, é, enxofre e oxigênio, junto com sódio. Na hora que esse sabão é emergido em água, é misturado em água, esse sódio sai fora. E essa outra parte aqui, com sulfato aqui em cima, a parte polar, que gosta de água, e essa parte apolar que não gosta de água, elas vão atuar em cima de sujeiras e de gorduras de uma maneira muito particular. Essa parte aqui, ela vai tender a se grudar nas sujeiras, enquanto essa outra parte aqui, ela vai tender a se ligar mais próximo da água. Na hora que a gente junta um monte de moléculas dessas aqui, a gente vai ter ali a sujeira sendo englobada por um monte de cadeias, de, de carbono, que são apolares, se grudam aqui na sujeira ou nos olhos porque eles têm afinidade, enquanto a parte lá, a cabecinha, do sulfato e tudo mais, que é polar, ela vai formar uma micela, como se fosse uma bolinha de, de sabão, né? ela vai formar uma micela em volta da gordura. Como a gente, como é um tenso ativo, e ele quebrou, essa tensão da água, isso permite que os sabões entrem em lugares que a água sozinha não entraria. Então, na hora que o sabão entra, ele se liga quimicamente a essas moléculas de, de sujeira, de gordura, de óleos e tudo mais. E na hora que acontece o enxágue, isso tudo é levado para fora junto com as águas cinzas. Legal? Então, as águas cinzas... Os sabões e tudo mais, eles vão ter essa propriedade de fazer essa limpeza. Então, estão carregando essas sujeiras, essas gorduras, esses óleos, e estão quebrando a tensão superficial da água. Jogar isso tudo no ambiente natural é, dá um punhado de complicação, porque quebrou a tensão, uma das coisas, né? Quebrou a tensão, você já não tem mais aqueles organismos que, que podem é, nadar na água ou mesmo subir na superfície para respirar, dá um monte de, de complicação. Legal? E aí então a gente tem uma cadeia que é fácil de quebrar, então as bactérias vão ter mais facilidade de quebrar essas cadeias de carbono, e aí libera esse sulfato na água. Esse sulfato, na presença de oxigênio, ok, ele vai sair do sistema e vai ser reaproveitado pelas plantas, ou ser, é, vai estar vai tá tranquilo. Né? porque um, um punhado de todos os seres necessitam do enxofre para fazer as suas reações é, químicas internas. Então o enxofre está presente em todas as células do nosso organismo. Então o enxofre é necessário para essas funções de todos esses organismos. Na forma de sulfato, ok, está tranquilo e não vai cheirar. Mas se acontecer uma reação anaeróbia dentro do, teu, do, do nosso sistema, pode acontecer das bactérias é, reduzirem, ou oxidarem, reduzirem esse sulfato a sulfeto e aí o sulfeto H2S, ele sim, ele é tóxico naquele ambiente e na hora que ele chega na atmosfera ele vai dar um cheiro ruim, ele vai exalar o um cheiro. Logo, uma das alternativas que a gente tem é fazer o tratamento das águas cinzas de uma maneira é, mais... É, em que o oxigênio esteja presente de uma maneira aeróbia, que foi o que é está acontecendo nesse sisteminha que foi feito aqui atrás e é o que eu tenho descoberto a partir de leituras um pouco mais aprofundadas que eu tenho feito para entender todo esse processo químico, como é que acontece e como é que a gente organiza o nosso sistema. Então, se até então é, o cheiro era pequeno no, no sistema que a gente estava trabalhando, porque a quantidade de pessoas também era pequena, na, na medida em que aumenta o fluxo, começou a dar cheiro. E isso é por conta de um sistema anaeróbio. Agora nós vamos transformar isso tudo em um sistema mais aeróbio para ver como é que a gente controla esse cheiro, né? e aí a gente vai dar a sequência e vai mostrando o passo a passo. Legal? Então, não esquece, se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Nós saímos do grupo do, do WhatsApp e estamos agora no Telegram. E talvez migrando também para o Signal. Então, se tiver interesse de trocar essas ideias, chega lá. né? Vamos conversar. O link está aí na descrição. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.